E você já está se preparando, você tem algum pássaro que você está preparando para ser um sucessor do Big C? Alguém que você já está aí guardado a sete chaves? Olha, eu vou querer que você abra um jogo para nós, meu camarada. Eu quero que você fale. Eu sei que os caras ficam querendo saber essas coisas. O que é que você está preparando aí? O que é que você está guardando? Tem alguma coisa aí? Fale para nós primeiro, se tem ou não. Nós temos sim. A... Então, temos, peraí, sim, então é peraí, peraí, se você tem, já é um bom sinal. Agora a segunda pergunta que eu quero te falar. Esse aí é tão quanto melhor ou igual ao Big C, que é o fenômeno? Olha, o professor, o seu pássaro, que quando eu vejo você falar dele, você se emociona. Ele foi o fenômeno na época dele, né? Hoje é a época do Big C, correto? Correto. E aqui para o futuro... É a época de quem? Olha, eu vou até falar palavras do meu irmão. Tá? Ele diz o seguinte, a gente vem conversando sobre essas coisas aí. É o na Reinaldo, LIC, né? É, um, é o Reinaldo, meu irmão Gênes, né? Ele diz o seguinte, cara, que bater o professor, est... desculpa, bater o LIC na estaca não é fácil, porque ele é um curió muito completo de tudo, entendeu? Uhum. apresentação, variação, batida, repetição alto nível de repetição, ele é um culhó muito, muito apresentador, é um passarinho realmente difícil de ser batido na estaca, mas a gente tem um culhó aqui, que a gente adquiriu de um amigo, onde eu passei uma fêmea para esse meu amigo, que se chama é, Sebastião, que é um das máquinas lá de São Paulo, eu passei uma fêmea aqui para ele, que é dos lados da, da raça do prorrogação, e ele passou um passarinho que ele tem lá, que é o Cadillac, em cima dessa fêmea e deu esse passarinho. A gente deu o nome de Glamour nesse passarinho. Qual o nome? Fala é um de novo, por favor. Do... É Glamour. Glamour? De... Glamour, nome do Curió. Esse Curió é diferente, sabe? ele É diferenciado. E a gente tá trabalhando esse ano, preparando ele para o ano que vem. e Então é assim, é um pássaro que tem um potencial muito grande para é... disputar o campeonato catarinense do ano que vem. Aí se tu me perguntar, ele vai ganhar o tem que ser, eu não sei, mas que ele tem potencial? Tem. Mas que você está trabalhando não. ele para isso? Para isso, tá, né? A gente está trabalhando com ele para esse fim, que é para ele disputar o campeonato catarinense ano que vem. Ah. Agora, que vai ser uma disputa boa, vai. E ele tem potencial? Tem. Alguns que eu mandei vídeo dele, rapaz, ficaram fascinados pelo pássaro, sabe? Então eu acredito muito que são dois pássaros que, juntamente com outros, vão brigar pelo catarinense ano que vem. Olha só, rapaz, então vocês estão vendo aí o spoiler aí que o Renato está deixando aqui para vocês. Aproveitem, pessoal. Aproveitem, porque não é fácil dele contar para nós aí o que, o que é que ele tem feito, aí guardando de surpresa para o futuro. né? Uhum, Ô, Renato, qual o critério que você utiliza quando você fica sabendo que alguém tem um curió, que é um fenômeno, que é um diferenciado? Qual o critério que você faz? Você já pega o carro e vai logo lá na casa do cara para ver se é um diferenciado mesmo? Como é que você age quando você fica sabendo, olha, manda um vídeo para você, alguém fala de, uma, de um curió que está se destacando em determinado lugar. Como é que você age quando você fica sabendo disso aí? É, eu não sou muito de mandar dizer não. Eu geralmente procuro, já, se eu sei de algum lugar diferenciado assim, eu já procuro fazer o um contato com a pessoa é, e já procuro perguntar se eu posso lá ver, se eu posso... É, o rio Curió ao vivo, se a pessoa vai levar no condeio, que eu posso ouvir também. E se tiver dentro das minhas condições, eu procuro tentar adquirir, entendeu? Se tiver. Muitas vezes até a gente faz esforço aí, até já fizemos de, de fazer financiamento para comprar um pássaro. Né? <risos> de valores altos. Isso é amor, né? É bem alto, rapaz, olha. Vou falar que é uma loucura. Mas a gente já fez sim. É, rapaz, esse sucessor do Big C, hein? Esse sucessor do Big C vai dar o que falar, né? Esse, esse passo vai dar o que falar, esse aí tu vai escutar falar. Quem vive o mundo praia clássico vai ouvir falar do passarinho. Passarinho é diferente. Tá preparando. Tá aí. Você já apresentou já ele pra alguém, não? Assim, em algum não. torneio, alguma coisa? Você não apresentou pra ninguém ainda? Tá guardado? Não, a gente já apresentou pra amigos, mas pra torneio ainda não. Mas pra torneio vai ser pro ano que vem. A esse ano que vem vai ver ele. Olha só, olha só, Exclusivo aqui do canal, hein? Vocês não ouviram esse lugar nenhum, hein? Catarinense é... pode se preparar, tá chegando. Quem ouviu esse passarinho, rapaz, olha, tá fascinado por ele, sabe? Você pode dizer que ele é um sucessor do Big C ou ele vai trabalhar junto com ele? Não, ele vai trabalhar junto com ele. Agora vamos ver o que vai acontecer nos cinco minutos, entendeu? Mas que ele tem um potencial para isso, isso não tenho dúvida nenhuma não, e eu não sou muito de falar bobagem não, porque eu sempre digo, cara, a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que sabe o que fala, ela vai ser sempre acreditada pelas pessoas. Agora, quando começa a falar muito o que convém, que muita gente que é assim, fala o que convém, fala o que convém, depois passa como não conhecedor e como quer falar o que convém, então isso para mim não é legal não. Eu gosto de falar dentro do conhecimento, realmente. Mas eu acredito, Renato, que o seu currículo aí fala por si só, né? o seu currículo aí fala por si só você seu irmão e tantos outros aí que estão aí na, no meio do curioseiro que estão aí trabalhando né sério fazendo um trabalho sério e aí a gente deve acreditar sim no que você está falando eu pelo menos eu acredito no que você está falando ah com certeza a gente a gente vive o um mundo curioso a gente é apaixonado eu tenho bastante amigos no Brasil que são apaixonados por curió pessoas que eu respeito profundamente como Pessoas que se dedicam, pessoas que têm conhecimento, pessoas que, que fazem a coisa séria, com seriedade. Isso é o que é mais importante. Tem alguns que a gente não precisa relatar, que não tem tanta seriedade, mas é assim, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu propósito e a gente tem que respeitar todo mundo, concordando ou não. Né? Mas Sem dúvida. Alguns...